Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? Pessoal, hoje eu vou fazer um tutorial aqui bem bacana, tá? É... Eu fiz no início desse tutorial aqui um, um, um box, né? Que é a chegada desse cartãozinho aqui, tá? E vou também fazer uma demonstração desse cartão Sandix funcionando dentro dessa máquinazinha aqui é uma nave City NG 100 Plus, tá bom? É uma máquinazinha barata. Eu paguei 100 acho que 119 no Mercado Livre, já com frete, com frete grátis. E nesse cartão aqui, pessoal, eu paguei é, 30 e poucos reais, 39, 36, um negócio assim, tá? Eu vou, se vocês quiserem saber onde eu comprei, eu posso dar a dica aí, tá? Eu comprei no Mercado Livre. Então é o seguinte. Por que eu estou fazendo esse tutorial? Porque tanto essa máquina aqui, tá? Tanto essa máquina aqui, quanto quanto telefone e celular, que eu vejo muitas pessoas reclamarem, eles não funcionam tá? direito se não tiver um cartão com a velocidade de transmissão boa, tá? E esse aqui é um cartão classe 10. Pelo menos eu comprei. Eu comprei ele como classe 10. Tá vendo aqui, ó? Tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó classe 10 e nós vamos testar para ver se é isso mesmo tá? que muita gente entra no mercado livre ou nesses outros sites da vida e compra esse aqui como classe 10 e não é classe 10 aí o que, que acontece você bota nessa máquina aqui ele até grava tá ele filma mas na hora que você vai reproduzir ele não reproduz direito ele reproduz um dois minutos para ele ele você grava uma duas três quatro cenas na quando você desliga que vai retornar a gravação ele não reconhece mais o cartão tudo isso porque o cartão não é de boa qualidade, tá certo? Isso sem contar que na hora que você vai transmitir é, os dados para o computador, ele é lento e dá, dá erro, é, é uma porrinhação. Então, o bichinho aqui tem que ser bom, tá bom? Tem que ser origi tipo original, original e tem que ter uma classificação de velocidade boa. E não, é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui e já retorna aí, tá? Para quem não sabe abrir isso aqui, pessoal, tem que apertar aqui, ó. Você aperta isso aqui para lá Assim E empurra aqui, ó Essa parte aqui Você levanta ela aqui, ó Vou levantar Viu? Levantou, ó Ó, tá vendo? Pra relaxar é só fazer assim Aí puxa para lá de novo nesse pino aqui E levanta Tá bom? Levantou Você tira aqui, ó Tá bom? Puxa aqui, ó Ela tá aberta Viu? Aí a máquina sai. Tá certo? E o cartão ele fica aqui, ó. Tá bom? Dá pra ver aí? Pois é. Pra colocar, coloca aqui de novo. Aperta aqui direitinho. Puxa esse negócio aqui pra trás. Onde tem esse, essa, essa Essa quina aqui, tá? Encaixa nessa outra aqui. E arreia ele aqui, ó. Apertou aqui, ó. Pronto, fechou. tá abrir. Aqui tem um pinozinho, tá vendo? Pega esse pino e empurra para lá e levanta essa parte aqui. Ó, Pronto, levantou, entendeu? levantou, abriu, tirou a pecinha, tudo bacana. Isso aqui, na verdade, é uma prova dada para você entrar na piscina ou então para você usar no ar, tá? Para proteger a câmera. Então vamos lá, nós vamos abrir aqui. O... É um tutorial que fica um pouquinho grande, mas a gente explica com calma o pessoal vê direitinho, né? Para não ter problema que às vezes a pessoa não, não saca do negócio direito então a gente já fala a o já explica logo tudo de uma vez e aí o pessoal já não fica bacaninha aí, não tem problema nenhum tá certo? um tutorial para fazer para uma coisa, mas acaba se aprendendo para outra esse cartão aqui de memória, ele já vem com um adaptador tá certo? você observa que ele vem bem embalado, tá? ele vem muito bem embaladinho Tô gostando de ver a embalagem dele Não é fraco, mano Olha Olha só então, Vamos cortar mais um pouco aqui. Um plástico Então tá aqui o cartão, pessoal É muito pequeno 32 Dá para soltar aqui? 32 classe 10 sandisk nós vamos aqui tem um adaptador como eu falei esse adaptador aqui facilita para você transmitir ele para os dados para o computador né? só para isso para nada mais porque na verdade na verdade o que você vai utilizar mesmo é o cartão, não é a adaptadora para utilizar de filmagem. Essas coisas. Ele, ele se encaixa aqui, ó. Tá certo para tirar? Você puxa ele, vamos colocar na máquina aqui na, na câmera. Tem uma posiçãozinha também para colocar. Você observa um cortezinho que tem. Ele tem um cortezinho. Esse corte tem que ficar para o lado que vai ter aqui. A, a, a, a, essa, essas legendas aqui, tá? Essas letrinhas aqui. Então você empurra. Ele vai. Opa, travou. Tá é certo? Nós vamos ligar agora a máquina. Que é aqui, ó. Você observa que ela vai ligar. NaveCity. Eu já testei ela com outro cartãozinho. E a bichinha é boa. A máquina é boa. Eu já tive, já tive uma outra também. De outra... É tudo xingling, mas aqui está dizendo para formatar o cartão, tá vendo? tá vendo, pessoal? Então, se você não formatar, ele não vai funcionar. Vamos botar aqui para ver se grava, ó. Ele vai dar essa informação aqui. O que, que você faz? Você vem aqui, nesse botão aqui, aperta ele. Vai apertando até aparecer as configurações. Agora, configurações. Quando aparecer essas configurações... Você dá um toque aqui, ó. E vai até. E vai mudando aqui, ó. Até aparecer essa engrenagenzinha aqui, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver, porque... Essa engrenagemzinha aí, ó. Quando aparecer essa engrenagem, você rola para baixo, não tá escrito aqui, formatar. E desce aqui com esses botõezinhos aqui, ó. Formatar. Aqui você dá um toque. Você está dando para ver aí? Formatar. Aqui você passa para confirmação. Está escrito confirmar aqui. Tá? Você está dando para ver aí, mas. E aperta aqui, ó. Ele vai formatar. Pronto, já formatou. Tá? Formatação completa. Está escrito aqui. Pronto. Aqui agora as o que a gente faz? A gente sai dá um toquezinho aqui, ó. Tá? Quando aparecer esse x, está pedindo para você pressionar. Você pressiona aqui em cima, tá? Para sair dessa posição. Pronto. Ele aqui já está pronto para gravar. Nós vamos agora testar o cartão. Ele está gravando, tá? Vamos deixar assim. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu vou fazer o seguinte. É um tutorial, tutorialzinho para mostrar para as pessoas se esse cartãozinho aqui que eu comprei ele é bom mesmo. tá? Ele é bom, esse cartãozinho se ele é bom para filmagem em Full HD, tanto em máquinas assim, filmadoras pequenas, ou qualquer filmadora, filmadora que aceite cartão micro SD como também para celulares, smartphone, qualquer um deles porque se ele não tiver essa é, classificação 10 se ele não for realmente um, como eu falei, um, um cartão de, de alta velocidade ele não funciona, tá? isso acontece não é só nessas máquinas aqui não nessas Mi, mini GoPro que a gente chama, essas Xing ele não funciona em lugar nenhum você compra aí nesse escaneiro da vida cartões de 32 GB. 16GB ou seja lá qualquer um deles que vem escrito classe 4, classe 8, classe 6, classe 10 se não for original, se não tiver realmente a velocidade adequada que a máquina pede ele não faz uma filmagem, uma filmagem certa um registro correto da filmagem que você quer e os sintomas são esses filma, para é, é, é, você não consegue, não consegue fazer mais de 4 como é que se fala assim, arquivos, você faz uma filmagem de dois minutos, para, faz uma filmagem de dois minutos, para, quando você vai refazer de novo outras filmagens, ele não, já não reconhece o cartão, tudo isso porque o cartão é de péssima qualidade, tá? Isso sem contar que na hora da transferência de dados, ele é lento, ele trava, dá erro, sono com arquivo, é um inferno, tá bom? Então observe que aqui já tem... 2 minutos e 6 segundos, nós vamos deixar até 3 minutos. Pode ser que eu acelere aí na, na, na edição, para não ficar um vídeo muito, muito longo, tá? Mas eu tô passando para você, não sei se vocês estão dando para ver. Aqui está marcando 2 minutos. 2 minutos e 26 segundos, 27 segundos. Quando chegar em 2 minutos, em 3 minutos, eu vou parar a filmagem nós vamos ver se ela vai funcionar se ela vai passar eu não falei mas uma forma de você saber se o cartão realmente tem essa velocidade você deixa gravar pelo menos três minutos e coloca ele em play dá um play para ver a filmagem que você fez se ele não passar os três minutos todo ele travar por exemplo normalmente ele trava em um minuto 1 minuto e 15 segundos é porque o cartão não é de boa velocidade tá então aqui, 3 minutos, já deu. 3 tá? minutos e 7 segundos. Nós vamos desligar, tá certo? E vamos dar um play agora. Vamos lá, quando aparecer o play, aqui. Aqui tem um playzinho, tá dando para vocês verem? Um sinal de play. Nós vamos vir aqui agora e dar um play para passar a, a imagem que eu filmei. Tá com áudio, o áudio não é bom dessas máquinas, tá? Vocês tem que, se vocês quiserem gravar, fazer uma gravação de boa qualidade, vocês têm que ter um gravador à parte, um, no próprio celular mesmo você pode gravar o áudio e depois você faz uma conjuntura do áudio com o vídeo, tá bom? Tá passando aqui ó, pode ser que eu acelere o vídeo para não ficar muito longo, não há necessidade de, de ficar passando, tá? Então pessoal, aqui já está em 1 um minuto e 53 segundos E tá passando numa boa, boa tá? tá aí o som 2 minutos 6 segundos Continua passando Está dando para você que a câmera está em movimento Então ele está andando tá? Continua passando 2 minutos e 47, 48, então pessoal, isso significa, tá chegando os 3 minutos, significa que o cartão é realmente original, é um cartão muito bom, vocês podem comprar sem susto, tá certo? SanDisk, cartãozinho aqui eu comprei no Mercado Livre, paguei R$39,00 se eu não me engano, é mais ou menos isso, 36 ou R$39,00, tá ok? Beleza? O tutorial era para isso, cartãozinho bom? Aproveitando, fazendo uma propagandinha da Manage City é uma máquina assim também muito boa, não é muito caro, tá? Qualquer máquina desse modelo aqui, vocês entram no, no, no, lá no, no site do, do ML, do Mercado Livre, e observam as classificações. Se todo mundo fala bem, né? O cara tem 200, 300, 1000 vendas, e você vê que está todo mundo falando bem, pode comprar uma máquinazinha muito boa, tá? Mini GoPro, tá bom? Todas elas, o padrão é o mesmo, a forma de usar é o mesmo. O detalhe delas é o cartão de memória, se o cartão não for bom, ela não funciona, assim também como não funciona esses cartãozinhos em celulares e smartphones. Belezinha? Não deixe de deixar o seu joinha, Se gostando se inscreva no canal, tá ok? Desculpa se o vídeo ficou longo, mas tem que ter paciência a gente aprender. Quando eu faço busca de algumas coisas e alguns tutoriais que eu preciso no YouTube, eu também tenho paciência. Tem gente que comete um erro muito grande. Ah, o, o, o vídeo começa em tantos minutos. É um erro porque quando a gente coloca um vídeo, um tutorial, já, já é gratuito. Você está se usufruindo de uma coisa que você não, não sabia e vai aprender. E você fica passando para as pessoas para encurtar o vídeo. Não faça isso. Não faça isso porque é prejuízo para nós, tá? A gente precisa de, que o vídeo seja visto na íntegra, tá bom? Eu sei que seria bom a gente fazer um vídeo rápido, de 10 minutos, transformar em 1 minuto, mas infelizmente é assim. Tutoriais, gente, é uma coisa gratuita, é uma coisa que beneficia, beneficia a todo mundo. Então, dá uma dada dica aí. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima.